Te dou o meu coração Pra você cuidar Pra você exercer toda a beleza de ser mulher Pra ver a integridade do teu jeito de ser quem é Te dou essa canção Pra você escutar Pra ver a sutileza Na tua boca dizer que me quer Pra você exercer Toda a beleza de ser mulher Incomodando os casais Amando mais do que o amor é capaz Cabana de moletom a dois na beira do cais E se chover tudo bem Por mim chover mais banana de moletom Há dois na beira do cais E se chover tudo bem, por mim chover mais E se chover tudo bem, por mim chover mais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 Modando os casais Amando mais do que o amor é capaz Cabana de moletom Há dois na beira do cais E se chover tudo bem Por mim chover mais